Vamos aqui, agora, confirmar a autenticidade de um documento. Então, você vem aqui na opção, no menu vitícola, seleciona em confirmar a autenticidade de documentos, autenticidade da declaração de produção de uvas. Então, aqui você apresenta você tem os dados, todos esses dados devem ser preenchidos no seu, da sua declaração. Então, aqui... Você tem a sua declaração de produção de uvas, você tem aqui o CPF do viticultor, você busca aqui, copia e cola. Identificador da propriedade, está aqui a informação. Fazenda de uva joazeira. Você pega só aqui, olha, o identificador, tá? Seleciona com o botão direito, copia. Traz aqui com o botão direito e cola. Código de controle é esse código que tem aqui embaixo. Você copia todo ele. E traz a data de emissão, ó, declaração de produção de uvas completa emitida às 10h46 e 34 do dia 3 de julho de 2019. Então, você vai pegar essa data, copia, coloca aqui, ou escreve se você achar mais fácil, e a hora da emissão. confirmou, ele abre aqui, ó, um comprovante de autenticidade da declaração de produção de uvas. Ok? Então, esta declaração está válida, não tem nenhuma retificadora desta declaração apresentada ao, do, no sistema, finalizada, então esta é a última declaração apresentada desta safra, nessa sequencial. Então, qualquer pessoa pode entrar no sistema e confirmar com essas informações que a, infor a declaração que você está apresentando para ela é válida. Então, por exemplo, você quer ir usar é, essas informações para pedir o um empréstimo do banco. O banco pode entrar no sistema e verificar essa informação.